Olá a todos, o meu nome é Simão e hoje vamos falar sobre a creatina A creatina para mim é dos melhores suplementos do mercado não só pelos inúmeros benefícios que tem mas também pelo seu preço ser bastante acessível A creatina é um dos suplementos mais pesquisados no mercado não existe nenhum outro suplemento com tantos estudos a basear os seus benefícios Para perceberem um pouco o que é a creatina a creatina é uma molécula composta por aminoácidos e é produzida no nosso corpo, é produzida no nosso fígado, maioritariamente, mas também é produzida nos rins e no pâncreas. A ATP é a principal fonte de energia da maioria dos nossos processos celulares. A energia que deriva da quebra dos carboidratos, das gorduras e das estonas é armazenada sob a forma de ATP. O papel da creatina na produção de energia é particularmente importante em condições de alto gasto energético com uma atividade física ou mental intensa, porque as reservas de ATP são rapidamente depletadas durante um esforço muito intenso. Um dos maiores benefícios da suplementação com creatina é a habilidade de regenerar as reservas de ATP mais rapidamente, promovendo o um aumento de força e potência. Este maravilhoso suplemento, quando combinado com treino de resistência, para além de aumentar a força e potência, promove também o aumento dos níveis de massa magra no nosso corpo. Os efeitos da creatina também foram testados em vários estudos relativamente à capacidade anaeróbia em corrida, mas aqui os efeitos não são tão relevantes. Apesar da creatina ter sido bastante menos pesquisada relativamente à performance cognitiva, existem evidências que sugerem benefícios na performance cognitiva. Parece reduzir a fadiga mental e em certos cenários, em cenários de atividade mental super exigente e em cenários de privação de sono. Estudos também sugerem que pessoas com níveis de creatina abaixo da média, como vegetarianos ou pessoas com idade mais avançada, têm melhorias na memória, mas são necessários mais estudos nesta área para confirmar estes benefícios. E com isto, terminamos este vídeo deste maravilhoso suplemento que é a creatina. E se tiverem dúvidas, deixem abaixo nos comentários que eu vou responder a tudo. Muito obrigado por terem assistido e até à próxima!